Portanto, senhor Deputado, diga-me, por favor, Aqui, em que faço mundo faço, é que senão. vive e quem é que defende? Eu não sei se o senhor Deputado tem noção de que aquilo que defendeu daquela bancada é uma sociedade de castas, em que os ricos vivem no centro da cidade e os pobres vivem na periferia. Senhor. É o elevador social do século XIX. É o elevador social do século XIX. É a grande proposta maravilhosa de futuro. Um mundo de oportunidades que a Iniciativa Liberal tem para oferecer ao nosso país e aos jovens que votaram em si. E por isso, me parece, que estão entalados. Senhor Deputado, de Holanda, Holanda, um país que a iniciativa liberal tanto defende limitou lojas para turistas no centro das cidades, proibiu alojamento local no centro das cidades e está a aprovar uma nova lei que impede a venda de imóveis a quem quer que seja que não viva nesses imóveis. O paraíso da iniciativa liberal tem políticas muito mais acertadas para a habitação do que Portugal. Veja só, senhor Deputado.